Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu tô aqui numa obra de, em Nova Iguaçu, uma obra de drywall. E eu vim aqui por um motivo, pessoal. Eu quero bater um papo aqui com o ex-aluno do curso, o Robson. Tudo bem, Robson? Tudo bem, professor? Qual o nome da tua empresa, Robson? A minha empresa é Supremacia. Hoje aqui é a gente está prestando serviço para uma outra empresa. Então eu estou com o logotipo do dono da, dessa da empresa, empresa que a gente está prestando. Mas a minha empresa é Supremacia. Construções. Lá a gente trabalha com drywall, é, e steel frame e também um pouquinho de construção civil. Pessoal, eu vou colocar tá aqui na descrição o telefone do meu amigo Robson para se você precisar aí de alguma obra de drywall ou, ou de construção a seca em geral ou até mesmo na construção civil, o Robson hoje ele presta também serviço até na construção civil, não é isso Robson? Isso, isso aí, professor. E por que, cara, que eu fiz questão de vir aqui bater um papo com o Robson, cara? Porque o Robson fez curso conosco na época lá em Cordovil. Qual foi o ano, Robson? Ah, acho que foi em 2015, 2016, eu acho. É, não, acho que... É, deve ter sido 2015. 2015, é. É, porque 2016 eu mudei para Ramos. Isso. Então, em 2015, o Robson, ele foi fazer o curso e não tinha vaga, pessoal. Eu conto a história do Robson num vídeo, né, que eu pergunto... O título do vídeo é eu Pergunto Se Você Luta Pelos Seus Sonhos. E eu conto ali a história do Robson, que ele saiu de Japeri, não foi isso, Robson? Positivo. Saiu de Japeri Positivo. sem saber se tinha vaga ou não, e ele insistiu que ele queria fazer o curso. Eu me lembro até das tuas palavras, Robson, você disse assim, não precisa nem ter lugar para eu sentar, eu faço o curso em pé, não precisa me dar certificado. Positivo, eu queria muito fazer o curso, é, tinha várias referências da, do curso do professor Larroque, é, na época em questão eu precisava tomar uma atitude, estava né? parado, eu trabalhava na área de petróleo, professor. Então, infelizmente, a área de Petrobras aí teve um, uma catástrofe lá, muitos, muitos amigos meus foram manda, mandados embora e eu tive que me reinventar. E aí, alguns amigos foi, me indicaram o curso e aí eu tive a, o privilégio de conhecer o senhor. É, tudo, tudo tem essa, essa questão de atitude, professor, eu tive que tomar uma atitude para poder é, ir até o senhor, não tinha vaga, como o senhor bem, bem falou, mas é, se eu ficasse em casa hoje eu não estaria é, do jeito que eu estou hoje. Hoje, graças a Deus, é, a minha empresa, hoje eu vim correndo de uma outra frente de cobra, serviço né? para cá. Entendeu? Ontem, quando o senhor estava falando comigo, eu estava em Vagem Grande. Então, graças a Deus, está fluindo. Então, mas tudo partiu uh, de ter feito o curso com o senhor. Primeira atitude, mesmo não tendo vaga, eu fui até lá. Entendeu? Graças a Deus, parece que faltou uma pessoa. Faltou dois, al faltou... Faltou dois alunos nesse dia, porque teve um acidente. É, eles vinham de Campo Grande, teve um acidente. Sim. E faltaram dois alunos, tá? E tinha uma pessoa na fila de espera na frente do Robson, acho que você não deve lembrar disso. Não, não lembro. Não. Eu lembro disso porque minha irmã, na época ela trabalhava comigo, né? Uhum. E, e o Robson é, é, veio, mas já tinha uma outra pessoa na fila de espera. E faltou duas pessoas o Robson entrou. É verdade. É, é verdade, Robson. Tem muita gente reclamando da vida, tem muita gente reclamando dos políticos, tem muita gente reclamando do país... Eu não estou dizendo que quem está reclamando não tenha razão nas suas reclamações, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu só quero dizer para você que reclamar não muda a tua vida. Se o, se, o, se o Robson ouvisse da minha boca, olha, Robson não tem vaga, ele ficaria em casa. Por quê? Porque ele estava em Japeri. Ainda assim, ele disse que ia. Outro detalhe, Robson, que eu me lembro bem, foi que você chegou lá na minha frente, cara. Cheguei, Quando eu aí, cheguei, cheguei lá no curso, você já, tava lá já estava lá na porta. Já estava lá, cheguei, chamei o senhor para poder conversar. E aí o senhor pediu para poder esperar, para poder ver se realmente... E a, a ia ter a vaga. e até a vaga, eu fiquei ali confiante, graças a Deus eu tudo certo. E eu vou deixar até uma frase, professor, que eu carrego comigo até hoje essa frase, entendeu? Tipo assim, essa questão de atitude. É, se você não luta em prol do seu futuro, do que você quer pra você de melhor, você não pode cobrar. Então, tipo assim, se você não for atrás do seu futuro, você vai ter que aceitar o futuro que vier. É verdade. Quem não luta pra mudar a vida que tem, não pode reclamar da vida. Isso. Né? Isso. Então, cara, é, é, é ter atitude, é acreditar, é correr atrás, é batalhar. E aí, Robson, foi fácil chegar onde você chegou? Não, não, professor, não. Qualquer. A, a... Esse tipo de, de atitude, nós também temos que pagar o preço. Foi é, difícil, mas uh, o que, que acontece? No, no começo a gente acha que o céu vai se abrir, vai chover serviço. Quando a gente entra em contato com as pessoas que vai nos dar os primeiros, os primeiros serviços, não tem essa questão de confiança, porque as pessoas pedem referência. Né? Então, é isso eu fui galgando aos poucos. Vagazinha né, Robson? Devagarzinho, uma obra de cada vez. Uma obra de cada vez, a primeira. Matando um leão a cada dia não, né? Não, não. Você não vai sair do curso o expert profissional, mas tipo assim ó, é o melhor curso que, que eu já vi. Tem outros com certeza, mas eu, é não é porque eu fiz uh, o curso com o professor La Roque, mas é um curso muito bom. E tipo assim ó, até hoje a gente nunca sabe tudo. Então já tem cinco anos, já vai para seis anos, é, daqui a pouco que eu fiz o curso lá. Até hoje ele ainda me presta mentoria. Já, já perdi a conta de quantas vezes eu estava na obra, já com um, dois, três anos de obra, em alguma situação. Eu ligava para ele, explicava para ele: professor, estou com dificuldade nessa situação que assim, ele ou o Alexandre estava sempre pronto para poder chegar e nos fornecer a melhor mentoria possível até hoje, ó, o curso já está pago há muito tempo e até hoje eu não tenho só o professor, eu tenho um amigo lá, Roque amém, isso, ó, isso que é bem legal, tá pessoal até hoje, é, o Robson faz parte do nosso grupo de WhatsApp né tanto é pessoal que a gente conversa quando o Robson começou a construir a casa dele de steel frame... Ele me mandou várias fotos... né, Me mostrando que ele estava fazendo uma obra bem bacana... Aquela obra ali foi a tua própria casa, né Robson? A minha própria casa... É... Eu, eu cheguei aí para Porto Alegre... Para poder fazer um curso de, de steel frame na época... E... Na Center Steel... E aí eu consegui né, assimilar bem o curso... E eu falei, eu vou colocar em prática... E comprei o material... E hoje está lá minha casa uh, de Steel Prime Tá vendo, pessoal? Isso tudo porque esse cara, ele teve uma atitude Ele ouviu uma palavra que dizia assim para ele Poxa, Robson, não tem vaga E, e na época, o, o Robson falou assim para mim Pô, Professor, eu posso fazer o curso em pé Eu não preciso me dar certificado Isso porque ele estava determinado, pessoal Tão determinado que ele saiu de Japeri. Já peri irmãos, é longe. E ele foi pro curso mesmo sem saber se tinha vaga. E agora, agora galera, que eu, pra gente estar tá finalizando aqui, eu quero agradecer muito o Robson. Tá? E, e quero dizer, Robson, é um orgulho ver histórias como tu e de vários ex-alunos que estão aí hoje no mercado trabalhando. E eu, eu quero chamar aqui um cara que está trabalhando junto com o Robson. Robson, é, que uma coisa que é legal, pessoal, a gente temos lá um, um, um, os grupos de WhatsApp. A gente mantém contato com os alunos, aqueles que desejam manter contato conosco, é claro, né? O Robson pediu para... se tinha alguém querendo trabalhar, então veio uma pessoa trabalhar com ele. Eu vou chamar essa pessoa aqui. Galera, esse daqui é o Alebai, tá? O Robson pediu um, um, uma pessoa para ajudar a ele aqui nessa obra, né? Ele está aqui com outras pessoas ajudando ele, é claro, né? Mas... Ele pediu uma pessoa e veio quem? O Alebai. O Alebai é de outra geração, pessoal. Isso que eu queria falar para vocês aqui, ó. Está aqui dois alunos de, de época diferente. Robson, tu é de que ano mesmo, Robson? 2015. E o Alebai? 2017. 2017. Olha só. Isso é bem legal, tá, pessoal? Por quê? Porque isso mostra que os grupos de WhatsApp possibilita isso. Um ajudar o outro, um poder compartilhar conhecimento com o outro. Outra coisa que eu acho bem legal também lá, que quando alguém compra alguma coisa mais barata, né? A, as pessoas jogam lá no, no grupo. Então isso é muito legal. Eu vou parar aqui, pessoal, porque o pessoal tá trabalhando. O Alebai estava em cima do Andame. Brigadão, tá, Alebai? É, eu vou botar também embaixo aí o contato do Alebai, tá, pessoal? O contato do Robson para vocês aí. Alebai tu é de que região? Eu sou de Belfor Roxo. Então, a, a galera aí de Belfor Roxo aí precisar de um profissional, a galera aqui de Nova Iguaçu precisar de um profissional, tem aí os nossos amigos aí, tá pessoal? Obrigado aí, tá Robson? Obrigado Sim. mesmo. Obrigado aí, Alebai. Sim. E aí, galera, esse é um privilégio que eu tenho, tá? Eu não formo alunos, não, eu formo amigos. Obrigado aí a todos e um abraço de quem é como? Loucos por drywall. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todos. Um abraço.